Vários players decidem ir para um local em que basicamente morreram várias vezes. Nas várias mortes o líder decide que de toda maneira ele quer derrotar esse chefe da dungeon. Mas um player no meio dessa bagaça toda aparece, o pessoal chama ele de intruso, que obviamente é o personagem principal, o grind ou greed. Tanto faz. A situação geral que tá é que vários membros da guilda estavam seguindo o líder. Já tinha o Feito Caramba 4 para poder ir enfrentar esse chefão dessa dungeon que ele estão agora. Aí o Grindy misteriosamente aparece. Então o líder, ele pensa o seguinte. Cara, como é que ele entrou aqui sendo que tinha várias pessoas lá fora e ele tá só de capa? Então automaticamente ele pensou, beleza, pode ser um assassino. Mas na verdade não era, era só o Grindy mesmo. Mas, ele pensou como seria um assassino se ele tivesse revelado daquela maneira. Nenhum assassino ia se revelar do jeito que ele se revelou. Mas antes de eu dar continuidade, deixa o like, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal e bora lá que vai ter muito mais resumo ainda daqui pra frente, mesmo demorando. O líder do grupo lá falou, essa área é controlada por Silva Knights, que na verdade, Knights, né? Falar assim, porque o pessoal vai me surrar nos comentários, que seria uma guilda no caso, então Grind percebe que a sua invisibilidade na verdade não tá funcionando mais devido ao próprio chefe da dungeon, o Helgao. Só tem Helgao Então é gal Vai ficar assim Foda-se Que seria o chefe lá Da... Da Angel. E logo sem pensar muito O líder manda atacar o Grid Só que assim que o pessoal tá atacando ele Basicamente o gal aparece E com certeza isso vai dar uma merda muito grande Porque basicamente estão enfrentando o Grid E perder o time lá do chefe porque tinha um time para ele aparecer e logo após o Helgar aparecer ele já dá efeito de medo confusão e também diminuiu a defesa de fogo de todo mundo lá naquela área em 50% e logo após ele de fazer os efeitos tudinho ele dá o ataque dele o Pilar de fogo e com esse ataque já dizima metade da guilda inteira Enquanto isso, enquanto o pessoal tudo morreu, o Grid tava lá andando normalmente como se nada tivesse acontecendo, indo até o minério dele e do nada ele levanta a mão, o cara pensou, beleza, vai vai dar merda. Só que aí ele tira uma picareta para poder coletar o minério, sendo que quase ninguém lá dentro tava suportando nem se mexer direito por causa do efeito que tinha dado lá. E vendo isso tudo, o líder olhando fixamente pro Grid, ele percebe que o chefe vai dar um ataque direto nele. E o cara vê isso e o chefe realmente vai e dá um ataque direto nele, só que basicamente não se feriu, não aconteceu nada com o Grid. Então logo após isso, o Grid fala se teria como fazer alguma coisa com o cara aqui porque tá muito quente. Ele falou isso pro, cara, pro líder lá da guilda, porque disse que tá muito quente depois do ataque. Só isso mesmo, o cara só sentiu quentura, não se feriu nada. E o líder lá fa falou o seguinte, caraca, ele não se feriu em nada. Literalmente ele pensou isso, no mangá tem isso, tá, tá aí na tela. E o líder da guilda perguntou como é que os efeitos não estão funcionando, como é que ele não sentiu nada. Basicamente ele diz, é, é muito simples, é o efeito dos, it dos itens, né? Só isso, mesmo. O cara é foda e não admite. Então, obrigado por estar assistindo aqui, esse é o primeiro capítulo do mangá, tá? Da Overgear. Então, é isso. Valeu.